A vida está voltando à escola e muitos cuidados foram aprendidos para que a vida que volta seja plena. Agora chegou a hora de a escola ganhar a força de todos, ganhar a presença dos alunos que se reencontram, que restabelecem conexões, dos pais que reafirmam laços, dos professores que acendem o um brilho nos olhos de quem aprende, dos funcionários que cuidam de todos os detalhes pois tudo importa. São muitas as vidas que dão vida à escola. E todas ajudam a vida a vencer. Cada clique, cada toque nas carteiras, nas portas, nas paredes, é um ponto de luz a partir do qual a escola toda se ilumina. Venha viver essa volta. Venha encher a escola de vida novamente.